PlayStation 5, mano, se eu pego um PlayStation 5, eu caso. Se eu pego o Playstation 5 eu vendo, compro o um Cel também. Né? Eu coloco mais... um é, é? relacionamento sério no Face e eu vou o PlayStation 5. Eu, eu vendi mais, mais pra PlayStation 5, 5 dá o dinheiro pro meu irmão pra ele vai lá de casa e deixar o PC comigo, né? Cara, ah. stonks, stonks mas... pra caralho. Você poderia comprar o um PC dele também, né? Essa opção não, mas não tem espaço, não tem espaço na minha casa pra ter dois PC não, cara. Caralho, é eu sou muito é bom, bom esse jogo, mano. Eu sou muito é bom, eu bom, eu verdade. eu sou muito bom. Que é isso, time. Pode checar do pai, viu? Vai, Sai, cara. caralho, isso Que baúde, tá Olha lá, olha que time, ó. Ah, <risos> que time. É que isso, olha <risos> isso. É isso. muito. Eu sou Sem eu sou muito, Olha lá, OK. Qual é o rapaz é que faz agora? não? Que ah, é, cara, mano. Os caras é bom agora, viu? Não, não. É bom você consegue colar aqui no pé de sábado, mano. Consigo, cara. Fala pra, é. não, fala que não. Deixa eu ir assim eu o O Ricardo falou que consegue colar, mano. Não consigo não, não, não vou não. mais não. Eu não vou mais não. Eu ah, não então também mais, não. Não dá. Alô, mãe? Sim, e é? aí, sabe? Eu tá não vou não. Sem eu fome não vou não. foto cara. Ih, mané. De frente, de frente. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Categoria cara cara cara cara profissional. Cara caralho. Aí, é, Ricardo, cara. aprende Aprendi como jogar. Cara, cara se passa <risos> não passar merda, vai se fuder. Calma, que jogou pra caralho. Calma, na moral. Merda é ficar com 54 pontos, porra. Esse cara tá muito delícia. Deixa eu aproveitar que eu não só <risos> fez. <foi, risos> Olha e olha lá, faz essa sai da fora o meu cara. Não, aqui não, se eu meio, eu tirei o seu Tô no meio, tô no meio, tô no meio O cara tá errando um punch aqui, mano, eu não sei mais o que tá acontecendo Socorro ah, tá batendo no meu pra caralho, olha lá, olha lá, olha lá Meu <risos> O cara jogar, usar, meu, é muito, tá muito assim. nunca ah, na vida, mano. Não pode jogar não, né? Olha, mano, o cara fechou a bola pra bater, eu Eu tô alma, no meio, muito Quase, se fosse um pouco mais... É do mas, pai. Né? Ah, o cara é muito bom lá, o cara é do... é do pai, moleque. Cara, sua boca, opa, pô. Opa, tranquilo. Mas se fuga, o cara dos caras velho. Né? ó. Eu tô no cu. Caralho, posso jogar ou fica da puta? Não, é um ah, barato ah, que ah, não opa, deixou eu jogar, jogar também, não. <risos> que caralho. Nossa, e esse gol? Aquela, aquela, aquela. Mano, <risos> foi o meu paro. Ai, tá muito bom isso... Ah, os caras já ficam colocando na roda, não São muito ruins vocês dois, viu? 58 pontos, moleque. Passa eu e ele pra falar alguma coisa. Cara, tá íntimo? Chora, bebê. Nós temos que ganhar, velho. Que isso? É, para de arrastar, arrastar os 100 pontos aí. aí. Não, o Ricardo já não vai pegar. Eu, né? <risos> é eu vou passar do outro lado, né? O cara rouba até o meu rosto, eu vou passar esse jogo. Pode ir pro meio, pode ir pro meio. Mais um, mais um, mais um, só mais um. Pô, que esse time tá jogando aqui? Mano, eu sou muito bom nesse jogo, de verdade. O oh, speed é rápido, Gazão. Não, speed é mano. essa piada mesmo. Você meteu uma Tá falando sério. Ah, não, deu um slick. Ó, o cara deu passo pra alguém. Putz, cara. A gente não vai tomar isso. Ah, isso é, é muito ruim. É? Qual off que você vai, mano? Cara, não tanquei essa bola, velho. Que bosta, hein. Cara, estou forte, mano. Ó, ah, quase pegou ainda. Eu, bora, vai, assim, cara. eu vou dar festa, Calma, hein, cara. Não sei quem vai no boost. Então cara. vai. Vai, não vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Tô na vaga, meu irmão. Cara. Cadê no meio, você, viado? Vai, toquei <risos> no meio. Tô na zaga, cara. Caralho, o cara é o Gil, porra. Eu errei o boost, cara. Você vai ver vai o de <risos> caralho. O <risos> cara é o Gil. Ó, vai passar aqui dentro, mano. Vai o meu, mano. Vai, você vai, vai. Ué, eu sou na Egolan, mano. Botou três de manhã, né? mano. Qual é? Eu sou lá em eu tô... o, o cara, cara gostou, o do cara, do cara do gostou falou de novo, sou muito do... oh, Olha olha esse time, olha esse time. Que que tem tá vendo você? Ah não, não, não. É daí, é... Aí é Não, não, não, não. isso, rapaz? fazer o quê? Olha isso, o não, vambora, cara é horrível. Não, cara, é peido na cueca, Peido na cueca dele no cu e gritaria os caras. isso, cara. Que isso, Ah, não, tá não. Nossa, não ah, Começou a jogar na jogar, Não quer acertar a palma, né? Não. Aí, Carmen, na tá chocando porra. Sai, sai, sai, sai. Ó, na cara. Nem chegando. Tô no meio. Ah, é eu me eu Toquei o entrou e caralho, porra, Meu Deus! Mano, olha ele, ele tá se muito perto da bola. olha, olha. Que Aperta a bia, rapidão. Tá falando no final do é que ah, é que que é que é que é errado, aí subiu, então, um né? Nossa, cara, quem foi o gene? Murió, né? Ladrão, ladrão? Que isso? A cara? merda do Pi. Nossa, caralho! Calma, calma, rapaziada, sou é emocionado, dá um refrão pra todos juntos. Fudeu, eu vou Calma, calma, tá solo, tá solo. Eu okay. ah, sei ah, que eu sei. Estou aqui. Pode ir Aquela linha, aquela linha, aquela linha, aquela aquela linha. Que isso, olha maluco é incrível. Aqui é pai. Ai, maluco, ele é incrível. Nossa, tomamos, 10 de... Ah, ah tá. mano, a gente faz um tomar 8, cara. Que é, coisa é essa? <risos> oh. que Pô, mano, time. cara tá malhando muita perna, viado. Como assim, cara? É isso, velho? cara tá com. O tá ligado, a TV, não, é? O nome disso é Chupeta. Chupeta. Tô <risos> muito, muito aboceto. Nem Tá minha. É rapaziada. Ah, do carro, ah né? os caras tão ah. muito ah. fortes, os caras ah, muito bem caro, bem mas... não. Nossa. Tá, um foi de berço Que passa. porra Que time que Cavalcante, tá olhando o jogo, porra Puta, tomamos Ai, esse tem um pelinho na hora, velho Tocou, alguém tocou, alguém tocou, alguém tocou Aquela, aquela, aquela, aquela, aquela Ai, naraca hum. Vai Cavalcante, seu que Tô no meio, Caramba, que isso O cara é o que o Fire tá jogando esse jogo, meu Deus O que o Fire tá jogando, eu vou quitar desse jogo, não precisa nem jogar Ó, ó. Tá louco, mano, tem gente que nasceu pro, pro jogo, mano. Mano, é só um Como ou, rapaz, você, Mas eu vou Perdendo a gente tá, <risos> entendeu? Que dia. Que que a gente vai? Opa, tranquilo. Oh, eu, fiz, eu fiz o fake, velho. Pavorou, pavorou. Tá porra, que, que isso? Caralho, deu bom, deu bom. Um time, um time, contra-ataque, contra-ataque, caralho. Ah, chute de moça da porra, mano. Vamos, é agora, é agora, é agora, é agora. Nossa. Vai, convocante, o Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá no gol, tá no gol, só fazer. Que isso, olha esse time, rapaziada. Olha esse time, olha esse que isso, mano. Buscamos, fion, buscamos, buscamos. Olha o Ed, perdendo, mano. moleque. Que nossa. Buscamos, fion. Essa não, caralho. Mano, o que caralho? Ah, meu, lá, tá. ah, que ele feste, que ele feste, que ele feste. Vai. Ih, tá Fudeu, Meu o meu Meu Deus. Meu Deus. Do pai, pode deixar, rapaz. Calho! Eu vou comprometer o, o time? Aquela, aquela, calma, aquela, aquela, calma, vai. Vai que ai, dá. Ai, mais um, mais <risos> um. Ai, é muito ruim. Eu vou é. de costas, foda. Hum. Eu acho que foi, tá acostumado a de costas com as coisas. Hum. <risos> aquela, aquela, aquela, aquela, aquela. Caralho, eu sou muito bom nesse jogo. Bate no um carro do maluco? Caralho, faz isso de nota. Ele... critica eu, critica sou... eu, critica eu, eu, eu, eu. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Aprende, aprende vocês dois. A gente eu nunca oh, perdeu, pô. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Olha esse time, olha esse time, pô. <risos>